Olá, sejam bem-vindos aos dias de bricolagem da Le Roi Merlin. O meu nome é Marta Marques. E hoje vamos falar sobre Feng Shui. Como já repararam, hoje estamos aqui num cenário completamente diferente do habitual. Estamos na casa da Jani Gabriel, a apresentadora de televisão. Portanto, Jani, obrigada também por nos abrir as portas da tua casa e por nos receber aqui hoje. É um prazer, é como se estivessem literalmente em vossa casa hoje. Hoje vamos falar então de Feng Shui e ninguém melhor do que Vanda Boa Vida, autora do livro Casa com Alma, para nos falar sobre esta técnica. Obrigada, Marta. <risos> Bem, então eu vou-vos deixar aqui no quarto da Jani para poderem aplicar todas as técnicas do Feng Shui. E se precisarem de mim, é só chamar. Eu acho que vamos precisar, não vamos, Vanda? vamos precisar. Então agora podes ir e depois nós chamamos Então até já, até já. <risos> Obrigada. Vanda, obrigada por teres vindo até ao meu quarto, porque sabes que eu sou uma apaixonada por Feng Shui. Já aprendi algumas coisinhas contigo, mas do aprender até aplicar vai ser uma longa distância, ou talvez um bocadinho <risos> mais curta. E para quem não sabe, vamos explicar um bocadinho o que é, que é isto do Feng Shui em nossas casas. O Feng Shui é uma arte milenar em que o objetivo é harmonizar os espaços. Eu o utilizo de uma forma diferente, porque há 3.500 anos uh, o Feng Shui utilizava-se, obviamente, de outra maneira. Houve uma evolução da civilização, dos materiais, da arquitetura e eu tento acompanhar estas tendências também com a questão da biofilia, com áreas novas que têm, obviamente, estudos que comprovam algumas realidades, de acordo com as cores, plantas, etc. O objetivo é nós estarmos em contacto com a nossa casa e melhorar o nosso bem-estar. E ao melhorarmos o nosso bem-estar, melhoramos não só a nossa saúde, os nossos relacionamentos pessoais e profissionais e também, obviamente, a prosperidade. Porquê? Porque ao nos sentirmos mais criativos, ao dormirmos melhor, vamos ter mais aptidão para um, sermos mais produtivos uh, e termos mais humor, estarmos mais bem relacionados com uh, as pessoas que nos rodeiam, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Portanto, isto aqui é uma alavanca para um, a nossa vida. Vanda, estava muito indecisa qual é que era a divisão da casa. Que Eu queria que tu aplicasses aqui um bocadinho de Feng Shui, também para ser mais fácil explicar. Escolhi o quarto. É. Achava eu que tinha tudo certinho e tudo direitinho e que não havia nada para mudar, não. Mas há sempre, como há tu disse Há sempre dices, coisas... Pelo menos para dormir melhor, não é? para dormir melhor. Então vai, eu quero dormir bem. <risos> e uma das coisas que faltava também era aqui alguma alma ao quarto, a questão de mudarmos o papel de parede. Por exemplo. Que tem ondas, que é o elemento água, mas o facto de termos papel de parede torna também o quarto mais acolhedor. Para nós falta também, para fechar, para fechar, -me fechar -me também. Para este, é, este elemento, estava tudo muito branco. Para além disso, mais almofadas, uhum. que só tinha as duas, nós colocarmos mais almofadas para trazer com que a cabeceira fique mais confortável e trazer um pouco também mais de cor ao quarto. Vamos colocar aqui o elemento terra, os bejes, e uh, o elemento água, o azul escuro, que também foi a cor que nós utilizámos para o tapete. Portanto, temos aqui vários elementos. Vamos re recapitular. É, acho que é melhor começarmos também melhor, a voltar aqui fogo. um bocadinho aos elementos. Quais são os elementos do Feng Shui? São cinco elementos. Certo. O primeiro elemento é o fogo, portanto, representado pelo vermelho, os laranjas. O elemento terra, portanto, assim mais os tons beige, os areias. Também já tinhas aqui alguns. Uh, depois temos o metal, o branco, o outro quarto estava muito metal. E de, uh, temos também o azul, o elemento água, azul, o preto. O um, preto é água? O preto também é água, portanto corresponde às profundezas uh, do mar. Portanto, é também o elemento água. E depois o elemento árvore, que tudo que tem a ver com o género de palhinhas, uh, as madeiras, o chão assim uh, alguns verdes, que também não tinhas mais daqui um bocadinho, vamos, vamos, vamos colocar alguns verdes. Portanto, para quê? Para tornar o quarto mais um, dinâmico e mais harmonioso. Basicamente é colocar vários elementos no quarto e não só um elemento. E a questão da cabeceira de cama, o facto de colocarmos muito uh, mais almofadas, Tornar mais confortável para vocês dormirem melhor. Isto é tudo consoante, lá está, o elemento de cada pessoa. E no meu caso, tu também conseguiste ver o que é que se adequava ou não, não só aos meus gostos, mas também ao meu elemento. Certo. Que é o, o teu primordial elemento, é o água, por isso tu gostas muito do água. Eu não autorizei tu colocares é, um papel é. de parede toda azul, azul, porque muita água também acaba por ser prejudicial. Portanto, colocámos alguns elementos: água. Portanto, as almofadas, que mais daqui a pouquinho vão ver, e a questão do tapete, para tornar mais acolhedor, mas não também acesso uh, excesso de água. Resumindo, começámos pelo papel de parede. Sim. Deu logo aqui outro, outro Outra lado, dinâmica. Outra dinâmica. Uh, apesar de ter as ondas da água, conseguimos da água. contornar com os tons. o os tons, porque o bege é, é terra, e acaba assim também por equilibrar um pouco. Consegui ceder, uh, que a banda cedesse, aliás, num tapete mais escuro, mas que tem o seu propósito. Tem de azul escuro, sim. Sim, também. Almofadas precisamos. Agora entra a Marta, escuro. porque a Marta já tem as almofadas que nós escolhemos. Sim, é? são lindas. Marta, podes entrar com as almofadas que me vão permitir dormir melhor. <risos> e o facto delas serem uh, retangulares. Também, mais uma vez, simboliza o elemento terra. Portanto, temos aqui o terra na manta, aquele cobertor, a questão das próprias almofadas. São vários elementos terra que dão um, uh, conforto também, criar aquela harmonia que muitas vezes é, é preciso, que é talvez o, o elemento que nos traz esse enraizamento também à Mãe Natureza. Portanto, conforto temos. Temos conforto. Agora, isto, temos aqui algumas coisas águas, já estou aqui a dizer alguma Sim. coisa errada, não. Não. Então temos que equilibrar com mais coisas. Temos agora que buscar uh, orquídeas, Elementos. árvore. Ah. Para quê? Porque não tinhas aqui plantas e acho que é sempre bom ter plantas. E plantas, explicar, a melhor direção para ter plantas uh, no quarto, poderá ser este. Mas como um quarto é questão do amor... Tentar apanhar tudo. Tanto Sudoeste é a melhor uh, direção para tu colocares aqui as orquídeas. E vamos colocar duas. Porquê? Eu queria que fazer é? essa pergunta, mesmo com as almofadas. Sim, pares. Pares. Que é paridade. Se tu não estivesses cá, eu colocava as orquídeas nas mesas de cabeceira. Não. Então vamos colocar na, na direção Sudoeste. Que é? Ali. Portanto, nós vamos colocar na direção Sudoeste porque representa o amor. Há coisas que nós temos que mudar, não temos? Que eu estou a olhar Sim. assim e há coisas que ainda temos Sim. que mudar. Ah, tu tens aqui um santo, um santo António, que eu já tinha dito à Jani que deveríamos de retirar. A rosa continua a ter o santo António no quarto. Certo, porquê? Porque tudo aquilo que represente algo, portanto, uma energia exterior, tudo o que representa os filhos, a família. Fotografias trol... também? Fotografias, tudo aquilo que representa um simbolismo também um pouco religioso. É quase como se nós estivéssemos a casar, por exemplo, neste caso, com a religião. Não, okay. nós queremos uh, que haja aqui uma, uma sintonia harmoniosa, não de é? uma paixão. Portanto, aqui não, não queremos nada religioso. Colocar tudo o que tem a ver com religião, tudo a ver com família, filhos, noutras divisões Obrigada. da casa. Portanto, o caso do Santo António pode ser, por exemplo, no aula de entrada ou na sala. E a questão das fotografias dos filhos, da família, dos amigos, poderá também, mais uma vez, ser na sala, que é a zona da confraternização de todo. Portanto, quarto amor, Fotografias de casal à vontade, à vontade molduras, de, à, vontade, à vontade. As molduras também podem ser um equilíbrio, não é? Um tal ou... Sim, porque cadeiras. nós também escolhemos também duas molduras que são quadradas, que representam a energia, mais uma vez, sol, porque é o, o, o quadrado e o retangular é solo, tem um vidro, a um que é energia água, portanto, o elemento água e elas são brancas e é, um, portanto, metal, portanto, um metal, representa o elemento metal. Santo António vai para a sala. Certo. As plantas. As plantas vêm para a direção sudoeste, basta verem no vosso uh, telemóvel, desde que ele esteja calibrado, direção sudoeste. E a Marta traz as plantas, as orquídeas, neste caso, podem ser todas. Obrigada, Marta, é. sempre a ajudar. E estas são as brancas que nós escolhemos, porque com Foi. o seu propósito, nós já, já explicámos. Como tu já viste, são muito delicadas, paixão. muito um, para representar, lá está, aquela questão do amor, da, da paixão, da harmonia. Dão um paz no quarto? E da paz, sim, sim, sim, sim. E trazer aqui um elemento verde que também é importante e que faltava aqui no teu quarto. Então vamos colocá-las a? Sudoeste. Aqui mais coisa, menos coisa, não é? E, Wanda, falta um elemento... Aqui principalmente, não é? Sim, porque vamos tirar o quadro. é há coisas que vão sair. Sim, há coisas que vão sair. Vamos tirar o quadro, que é muito fogo, e vamos introduzir duas velas, mais pequeninas, que à mesma representa o fogo, porque está na direção sul, mas já não é aquele excesso. Portanto, isto está em excesso. Sim. Marta, duas velas aos pares mais uma vez, não é? Mais uma vez. Que vão para aqui. Aqui. E além deste quadro, nós temos que tirar mais coisas, não temos? O Santo António já vai também. Porquê? E porquê? Porque é natureza morta, uh, são flores secas, uh, o pó... Não, não já temos as orquídeas. Só. Marta, não sei. querida ajudante, vai levar aqui estas coisitas. O Santo António, com muita pena minha, também, também vai. Este elemento de fogo vai ter que sair, Sim. mas eu estou a olhar para aqui está muito vazio. Mas nós pensámos em tudo e não, eu estou filha. muito orgulhosa porque nós tivemos um momento de bricolagem Ficou perfeito, ou perfeito. Oh, quase perfeito, já vais explicar porquê. Sim. Marta, agora trocamos o fogo, posso dizer porquê? Pela água? Também? Também a água porque nós temos aqui um bocadinho azul, não é? Uhum. Portanto temos o azul e temos o vidro, que também representa o elemento água. O elemento uh, solo, que é este, estas cores bege São um bocadinho tomes, sim, <risos> esta Sim, esta areia. E o elemento árvore, que é a madeira. E, e o elemento metal que é o branco uh, da moldura e está quase perfeito e disseste é. bem porque os corais normalmente é natureza morta e como tal não é o mais indicado Esse, para ter dentro uh, de casa. Eu pedi tanto, não foi? Mas eu, este caso é um caso especial, Porque trouxeste... De uma viagem Sim. especial. Especial e como é uma viagem especial está sempre ligado ou um momento especial que nós vamos Energias eternizar. Energias boas, vá! Sim, vamos eternizar isso com estes dois objetos. Ok? Mas o ideal era fazerem uns quadros inspirados neste, ou até iguais, mas com outros elementos, fotografias, fotografias bitinhos, do casal, bilhetes de amor, qualquer coisa assim do género. Portanto, olha, eu olho para isto e estou mesmo maravilhosa de nós. Acho que a missão foi mais do que cumprida, não foi? Acho que sim. <risos> Wanda, obrigada por teres tornado aqui o meu quarto mais harmonioso e tudo no sítio certo, mas eu tenho uma pequena curiosidade agora, que eu acho que é um último elemento que é fundamental. Tu vais-me dizer: Cães, sim ou sim? Sim, um grande sim. <risos> sim, então, Marta, agora com o último elemento o deste último projeto: elemento do feng shui, o banda? meu hoodie, portanto, é sim, sim, sim aos animais em casa. Wanda, muitos parabéns pelo trabalho que foi feito aqui no quarto da Jani. Chegou o nosso Obrigada. último elemento aqui do Feng Shui. Portanto, só boas energias uh, aqui no quarto da Jani. Obrigada por ter estado desse lado. Esperemos que tenha gostado deste workshop. Já sabe que todos os artigos que foram aqui utilizados podem encontrá-los nas nossas lojas Louis ou também no nosso site em www.luihuanmeclan.pt Um beijinho e até à próxima.